e no vídeo de hoje eu quero compartilhar algo muito importante com vocês. Os mensageiros do amanhecer são portadores dos raios do sol e trazem a luz e o conhecimento. Possuem desde a antiguidade mais remota uma organização, uma sociedade. E uma ligação espiritual que os mantém executando um determinado trabalho dentro de um determinado sistema estelar. E a boa notícia aqui é que vocês fazem parte desse grupo os mensageiros do amanhecer. E se vocês não fizessem parte, jamais sentiriam a atração pelo conteúdo desse vídeo. Os membros dessa elite organizada vêm à Terra em épocas variadas para executar o seu trabalho. E isso ocorre quando se estabelece um ciclo que permite a energia cósmica mais elevada fundir-se a energia telúrica dentro desses seres. A energia cósmica está sempre descendo à Terra, e a energia telúrica está sempre subindo aos céus. A humanidade cria essa ponte. A ponte sagrada entre o céu e a terra. Também chamada de ponto de arco-íris. Os mensageiros do amanhecer permitem a infusão dessas energias para que o avorecer ou que a luz desperte dentro deles. E assim eles trazem este amanhecer para as civilizações. Isto é o que vocês são. É o que vocês estão fazendo. E existem milhares de outras pessoas fazendo o mesmo. Vocês são os mensageiros do amanhecer. E como mensageiros do amanhecer, existe uma certa atitude que vai facilitar o compromisso que assumiram. Esta postura consiste em permitir e abandonar a autoindulgência e o desprezo por vossas experiências. Para os mensageiros do amanhecer, cada elo vai formar o todo. E não importa como esse todo é construído, se é forte ou fraco, nem tampouco se o seu papel é grande ou pequeno. Forças, fraquezas ou influências não devem necessariamente ser comparadas. Tratam-se apenas de atitudes cujo enfoque a consciência escolhe dentro da elaborada dança da realidade. Nós estamos aqui para lhe ensinar algo sobre vocês. E ajudá-los a desbloquear o que está trancado em vosso interior. E como mensageiros do amanhecer, vocês vão encontrar-se naquela escuridão mais profunda que antecede o alvorecer. Quando nascem as dúvidas sobre se si, a realidade irá ou não haver um raio de luz. Então quase instantaneamente a luz aparece do nada. E são muitas perguntas, sim, eu sei que são de onde ela vem, como ela pode mudar a sua maneira de pensar. Como a existência pode atingir o máximo da escuridão num momento e no instante seguinte seguir a luz da alvorada. E lhes digo, vocês foram treinados para isso. Vocês, os mensageiros do amanhecer, também conhecidos como a família da luz, concordaram em submeter-se a um processo de mutação evolutiva através do compromisso consciente e intencional para se tornarem seres superiores. Vocês trazem a luz de volta ao planeta, a nova evolução da humanidade. Tornam possível o salto evolucionário cósmico da consciência e da inteligência, ancorando a frequência dentro dos vossos corpos e vivendo-as. A família da luz tem como local de origem uma central de operações, uma fonte dentro desse universo que atua como estação transmissora. Existem estrelas solares dentro do vosso sistema galáctico e uma estrela solar central dentro deste universo. Os Maias chamavam este Sol Central Alcione. Outros conhecem por nomes diferentes. O Sol contém luz e a luz contém informação. Explicando de forma simplista, os membros da Família da Luz vêm do armazém central das informações do Universo. Vocês saem desse sol central descrevendo círculos e espirais e conduzem as informações de lá para os diversos sistemas desse Universo. Vocês arquitetam, planejam e viajam. São muito especiais sobre esse aspecto e sabem disso. Sabem quando e como olhar para as populações tão diferentes de vocês adoram encear as massas, desestabilizar sistemas e abri-los. Quando encontram uma placa proibida ultrapassar, sabem que a ordem se aplica aos outros, nunca para vocês. Vão a todos os lugares onde existem coisas fechadas para poderem abri-las. O método operacional que utilizam consiste em desmembrar-se em várias identidades multidimensionais para então se dirigir aos sistemas e modificá-los. Às vezes encarnam um sistema por milhares de séculos, preparando-se para o momento em que serão chamados para expandi-lo. Um exemplo para ajudar a entender é que vocês encarnam na Terra diversas vezes e quando chega o aviso que irá haver uma abertura na Terra e o paradigma será alterado, vocês podem dizer... Estive 247 vezes nesse planeta, sob diversas formas, e fui capaz de acender meu corpo. E eu fiz tais e tais coisas. Se participar deste plano, para elevar a frequência vibracional de luz, para ajudar a soltar as correntes e libertar dos sistemas, eu tenho certeza de que conseguirei refrescar a minha memória, trazer à tona as minhas lembranças e cumprir a minha missão. Às vezes, isso não ocorre e o plano precisa ser abortado por alguma razão. É uma experiência extremamente frustrante para vocês. Contudo, quando o plano dá certo, conseguem criar um novo paradigma de luz. E é como se vocês estivessem em estado de êxtase cósmico. Bençãos Pleiadianos. Mensageiros do amanhecer. E nos próximos vídeos, nós vamos aprofundar mais sobre esse novo paradigma de luz. Não espere pelo evento. As mudanças que você precisa fazer podem ser feitas a partir de agora. Você é o co-criador da sua realidade. Você atraiu isso. Experimente, ame e siga. A Mangaia precisa de nós.